É ensaios sobre o presente. Lhes pergunto, por que sempre tu falas, vou te dar um presente? Lhes pergunto, por que sempre tu dizes, eu ganhei um presente? Pense por um instante no tempo, o passado, seu inverso futuro, passado, parte representativa, nascer, viver, criança, gênesis, criação, vida passado sabedoria você sabe que aqui esteve ontem e o que fez saber é ser sábio futuro seu inverso passado futuro representativa. Falecer. Morrer. Ancião. Apocalipse. Destruição. Morte. Futuro. Ignorância. Você ignora. Se estará aqui amanhã? E o que fará? O passado é o inverso do futuro, e o futuro é o inverso do passado. Agora, pense no tempo. Presente. O presente está entre o passado e o futuro. É o meio do tempo. O meio do espaço, o meio do universo, o meio de você. É a mistura do que passou e do que não passará. O presente é metade passado e metade futuro. No instante preciso de um agora. Portanto, o presente é uma profusão, uma profusão do bem e do mal, do certo e do errado, do rico e do pobre, da verdade e da mentira, de Deus e do diabo, da luz e das trevas, do amor e do ódio, do trabalho e do descanso, da felicidade e da tristeza do paraíso e do inferno, da criança e do ancião, do nascimento e do falecimento, do Cristo e anticristo, da sabedoria e ignorância, da fartura e da fome, do amarelo e do azul, do forte e do fraco. Enfim, pelo foco deste ensaio, o presente é a mistura de dar e tirar. Portanto, verifique a conta. Uma conta. Primeiramente, faremos uma conta. É a conta de um universo. Eu tenho um universo. E analiso este universo. E neste universo, existem dois homens com fome. Um homem possui um filão de pão, e um homem está de mãos vazias. Na primeira alternativa, este homem que tem um filão de pão, pegou todo o seu pão, e deu de presente, entre aspas, ao homem que estava de mãos vazias. Todo ele. O filão inteiro de pão ele pegou e entregou ao outro homem que estava de mãos vazias. Agora chegamos ao fim da conta deste universo. São dois homens com fome. Um homem possui um filão de pão. E um homem está de mãos vazias. Se você prestou atenção, você perceberá que nada mudou. No começo eu tinha dois homens com fome. E no fim eu tenho dois homens com fome. No começo eu tinha um homem que possuía um filão de pão. E no fim eu tenho um homem... Que possui, possui um filão de pão. No começo eu tinha um homem que estava de mãos vazias. E no fim eu tenho um homem que está de mãos vazias. Continua a mesma coisa. Este presente, entre aspas, teve algum tipo de significância? O universo mudou devido a este presente? Ele continua imutável, ele não mudou. Este presente, entre aspas, não possuiu qualquer tipo de significância para a história deste universo. Agora, eu contarei a história do segundo universo, que será uma equação desta vez. Não uma conta, mas uma equação, que é uma palavra derivada de equal, do latim igual, igualdade. Dois homens com fome. Um homem possui um filão de pão, e um homem está de mãos vazias. O homem que possui o filão de pão parte-lhe a metade exata e entrega ao homem que está de mãos vazias. E agora eu chego ao fim de meu universo. O fim da equação de meu universo. Eu tenho dois homens, metade com fome e no mesmo instante metade saciados. Verifique que agora este presente, sem aspas, é considerado um autêntico presente. Pois o universo foi modificado, houve uma mudança de seu ciclo, e o sentimento deste presente possuiu autêntico propósito. O homem que possui comida deu um presente à metade da fartura que possuía para o outro homem e tirou um presente a fome do outro homem. Esta metade da fome ele próprio recebeu para ocupar o excesso que possuía. E assim entrou em equilíbrio entre ter e não ter. O homem que nada possuía, ganhou um presente, pois foi saciado em metade da sua fome. Recebendo esta metade, retirou, tirou um presente do outro homem. E perdeu um presente, a metade da própria fome que sentia. E também ficou em equilíbrio entre o ter e o não ter. Isso se chama igualdade. O presente autêntico se dá e se tira no mesmo instante, se ganha e se perde. Lembre-se que ao dar e tirar um presente ao seu filho ou filha, tu dás a seu rosto um sorriso. Mas ao mesmo tempo tiras a lágrima que ocupava este rosto. Esta mesma lágrima que tirastes vai para o teu próprio rosto. A igualdade é o código fonte deste universo. Graças, Ixoxi.